A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos, faz-lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Vamos ler o texto completo para a gente entender um pouco mais sobre essa passagem. Leia comigo a partir do versículo 11 do capítulo 13 de Apocalipse. Se você tem uma Bíblia, abra comigo e leia comigo. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía, possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos habitantes sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela ferida, a espada, sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vamos entender aqui o que, é que esse texto está querendo dizer Primeiro está falando de uma besta Que emerge Da terra Ela emerge da terra Essa emerge de dentro da terra Esse é um assunto que eu quero mais para frente falar Nesse canal a respeito Daqueles que habitam dentro da terra E a Bíblia fala a respeito disso Dentro da terra, debaixo da terra né? Essa emerge de dentro da terra Do versículo de 11 até o versículo 15 que nós lemos Está falando que essa besta, ela ela parecia com o cordeiro Mas falava como dragão Nós sabemos muito bem que o anticristo quando ele vai vir, ele vai é, seduzir as nações dizendo que ele é o Messias ele é o Salvador e o povo vai acreditar nele porque ele vai fazer muitos sinais como está dizendo aqui que até fogo vai fazer cair do céu ele vai seduzir ele vai ter que exercer uma autoridade com que vai fazer o povo fazer uma imagem para a primeira besta e adorar a ela vai seduzir esse povo para que esse povo adore essa, essa imagem adorem a besta e, e sejam adoradores é, fortes desta besta e adorem ela como um Deus. Aqui onde será implantada uma única religião, onde todos os habitantes da terra adorarão essa besta, adorarão este, esta imagem, adorarão essa besta como o seu Deus. Onde vai unificar as religiões, ele vai fazer sinais sobre a terra que o povo vai falar, esse é Deus, esse é o Messias, esse é o salvador do mundo, né? vai seduzir as nações. E no versículo 16 vem o texto que o povo usa para fazer sensacionalismo no YouTube, para fazer medo nas pessoas e enganar todos aqueles que não têm entendimento da Bíblia ou não procuram entendimento. Mas eu tenho a plena convicção que o salvo, o eleito, ele não fica confundido com as palavras do teu Deus. É. A Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão e não traria uma palavra onde traria confusão aos eleitos, mas sim traria, é, é, é, vamos dizer assim, uma luz, uma esperança, como diz no Salmo 119: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ela, então ela nos guia, ela, não nos, nos, ela nos orienta, ela nos deixa desorientados e nem é, atemorizados é, mas na verdade nos traz esperança e esse texto é usado para poder fazer as pessoas ficarem com medo até de perder a própria salvação e é isso que eu quero dizer aqui eles associam essa marca que está dizendo aqui com um chip né uma marca que será colocado na mão direita ou na fronte a gente tem que entender uma coisa que está escrita aqui, que é o seguinte. As pessoas acham que vai ser colocado na mão e na fronte. Ou seja, na testa e na mão direita. Não. Está dizendo aqui ou na mão direita ou na fronte. Não está dizendo que será nos dois lugares. Pode, pode até acontecer de colocar nos dois lugares. Mas está dizendo que será ou na mão direita ou na fronte. Que essa marca será colocada. E quem não tiver essa marca... Não poderá comprar, vender, ou seja, não poderá negociar Não poderá comprar, vender Então quer dizer, você não, não pode poder comprar alimentos Você sem essa marca Que será colocada ou na fronte Ou na mão direita né? Por que, que é na fronte ou por que, que é na mão direita Esse é assunto para outro, outro, outro vídeo Não vou entrar nesse detalhe aqui para não ficar muito longo O que eu quero falar nesse vídeo é o seguinte eu quero responder aqui duas questões. Primeira, se eu colocar essa marca ou chip, seja lá o que for, que será inventado pelo anticristo para colocar naqueles que serão seduzidos por ele, se eu colocar essa marca eu irei para o inferno? Isso fará eu perder minha salvação? A resposta é um sonoro não, de forma nenhuma. Eu vou explicar o porquê. Primeiro que eu creio na doutrina da eleição, na doutrina nos escolhidos que a doutrina bíblica que Deus tem os seus escolhidos, tem os seus eleitos. E Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 8, se eu não me engano, que nada, absolutamente nada, pode nos afastar, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o próprio Messias, cujo nome em hebraico é Rushu Ramachia, o próprio Messias, ele disse que ninguém e nem nada pode arrebatar Os seus escolhidos das suas mãos Nada Pois bem Porque ele diz que aquele que o pai me deu né, Que vem a mim o pai me dá E aquele que vem a mim de maneira, me, maneira nenhuma Lançarei fora E muitos outros textos que ele deixa bem claro Que nada poderá arrebatar das suas mãos os seus escolhidos Pois bem Então esquece esse negócio Esquece esse excepcionalismo barato que eles estão fazendo na internet Para amenotar as pessoas Se você colocar um chip você vai para o inferno, de maneira nenhuma Agora, se acontecer de um escolhido De alguma forma, por algum motivo, seja o que for Ou forçado a colocar essa marca na testa Essa marca na fronte ou na mão Ele irá para o inferno? Não Mas, então, agora eu respondo a segunda, a segunda pergunta Se eu não vou para o inferno o que acarretará na minha vida ter essa marca na mão ou na testa, se realmente for uma marca física? Que depois eu quero falar a respeito disso. Se for uma marca física, se for um chip, uma tatuagem, sei lá o que for. Se for uma marca física, se for algo físico que será implantado na minha mão ou na minha fronte. O que, que isso acarretará na minha vida? Bom... Você terá o privilégio de comprar, vender, negociar e fazer tudo. Mas terá um outro grande problema que poucos estão falando na internet. Esse sim é o grande problema. Não é de você ir para o inferno, porque a salvação está garantida na cruz do calvário. Para o inferno você não vai por causa dessa marca. Mas o grande problema está aqui agora. Na perseguição será impossível você se esconder só por um milagre divino, porque você será rastreado 24 horas, esse é o grande problema, na perseguição que virá, e essa perseguição está próxima de acontecer, nós sofremos perseguição hoje, sofremos, mas ela irá se intensificar mais e mais e mais, a ponto de chegar a ser sufocante, a ponto de você viver uma, uma vida de, de fugitivo, essa é, essa é a palavra, uma vida de fugitivo É por isso que o nosso Messias Diz que aquele que está na cidade Fuja para as montanhas, fuja Para, para o meio do mato Porque a grande perseguição começará Nas cidades Ai de quem estiver nas cidades Então O grande problema está aí Na perseguição Com todo O monitoramento que nós já estamos Vivendo, porque a China já monitora o mundo inteiro através de câmeras nessa câmera mesmo que você está que estou fazendo esse vídeo esse simples celular não me chama de, de, de, de lunático nem mais de louco mas podemos sim estar sendo monitorados esse é o assunto para outro vídeo monitorados nós já estamos mas nós seremos caçados e perseguidos e com a marca na mão ou na fronte se for física essa marca Será impossível, quase impossível, só por um milagre divino de você fugir da perseguição da besta, da perseguição do anticristo, da perseguição daqueles que irão dominar o mundo pelo poder da besta. Na grande tribulação. Esse será o grande problema. Entendeu? Então, temos que orar, pedir a Deus muita sabedoria, pedir ao nosso Criador muita sabedoria, entendimento na palavra, para que a gente não fique... Para que nada ofusque a nossa visão de tudo isso que está sendo dito na internet, 90% é só para encher linguiça, para poder atrair sua atenção, para poder ganhar views e ganhar dinheiro nas suas costas com sensacionalismo barato. Vamos ler mais a Bíblia para nós ficarmos inteirados da verdade. Nada pode roubar a tua salvação. Nada. Nada. Nada. Agora o chip será um grande problema na perseguição. Será um grande problema porque você será monitorado, rastreado 24 horas. Esse é o grande problema. Então, ore para você ter uma grande sabedoria quando tudo isso estiver acontecendo. Amém? Então, isso que eu queria dizer: fique tranquilo. Tenha fé no teu Salvador. Tenha fé no Messias. Tenha fé naquele que irá restaurar todas as coisas. Não fique. Sendo levado por essa cachoeira de baboseiro que está sendo dito na internet Mas se apegue ao teu Senhor Se apegue ao teu Deus, teu Criador Porque é Ele que no meio da tribulação No meio da grande perseguição Quando Ele falar assim, agora basta Eu vou recolher meus escolhidos Essa é a nossa esperança Amém? Então é isso que eu queria dizer Que o Criador nos abençoe se você gostou desse seu like é de graça é e ajuda bastante, tá ok? E até o próximo vídeo. Fica na paz.